Quando conheci Geri, fiquei encantada. A duna do pôr-do-sol, então, imponente, maravilhosa, sobe gente do mundo inteiro, até parece peregrinação. Um formigueiro humano, mas reverente. Quando o sol se põe, é um silêncio espetacular. Você olha aquele monte imenso, tão concreto, mas ao mesmo tempo tão passageiro. Uma montanha que se move ao vento e se mantém no seu formato. Eu estava ali rendida. Numa caminhada pela praia, vi as algas que o mar trazia em grande quantidade. Então... Imaginei letras gigantes na duna, formadas por algas, escrevendo uma frase em homenagem a Jerico Aquara. Fácil, não foi? Vocês não imaginam o que é escrever numa montanha de areia. O sol subindo, o um mínimo movimento e a alga escorria, a areia descia, o traço se desfazia. Intervenção é isso. Duna, vento, sol, ali no seu papel. E eu interferindo, dançando a dança deles. Foram incontáveis as subidas e descidas na duna. E aí, pude contar com mãos generosas. O Rogério colhia as algas e me entregava para eu escrever sobre a areia. E teve o Cleisson que registrou cada momento do trabalho. Tínhamos a obra, por instantes, instantes mesmo, mesmo na areia, a frase Eu amo gerir ficará eternizada. Aquilo que é belo, a gente nunca esquece.